Sabes o que são redes sociais? E sabes quais são as redes sociais mais utilizadas pelos jovens? Queres aprender mais sobre cada uma delas? Que tipo de conteúdos são utilizados em cada uma dessas redes? E quem as utiliza? E para quê? E o porquê? E quais as vantagens e desvantagens de cada uma dessas redes sociais? pois neste curso podes aprender sobre todos os seus aspectos e saber mais sobre as redes sociais. Vais indicadores para partilhar conteúdos com colegas de trabalho, amigos e familiares. Amigos e familiares, não vais sequer perder essa oportunidade. Pois não, esqueber-te.